Mas eu tentei, nesses dias, essas duas pregações anteriores, a primeira foi a respeito do que estava além da pedra do túmulo, onde eu queria que os irmãos vissem que tinham aquelas mulheres... E depois eu falei sobre a questão de Pedro, tu me amas, que é um, um texto direto entre Jesus e Pedro. Se nós formos pegar Lucas, se vocês abrirem aí Lucas, que o irmão Vanderlei fez a leitura, a gente verifica que os primeiros versículos, do 1 ao 10, fala das mulheres. E o versículo 11 e 12, fala de Pedro. Então, é a sequência que eu tenho me proposto a compartilhar com os irmãos. As mulheres, Pedro, e hoje nós vamos ver um encontro de Jesus com duas pessoas. Mas o que é o que a gente pode verificar é que essas mulheres, segundo o que nós vimos, elas eram pessoas religiosas que tinham estado com Jesus. Quando eu falo religioso, eu queria que vocês entendessem. Uma coisa é ser crente, outra coisa é religião. Tem um homem, o nome dele é Joshua McDowell. Ele escreveu um livro, que é um livro. O nome do livro é Evidências que Exigem um Veredito. Vou contar rapidamente a história dele, porque faz sentido para a gente entender o que é religião e o que é cristianismo. Ele falou que o sonho dele, desde pequeno, era só um. Quem adivinha? É tão simples. Vamos ouvir. Você tem... Ser feliz. Ele falou que desde pequeno o sonho dele era ser feliz. Ele morava numa casa muito, muito complicada e o que ele queria era ser feliz. E cedo ele foi para onde? Para a igreja. Porque ele acreditava que na igreja ele poderia atingir aquele padrão de Felicidade que ele ansiava no coração dele. E com o tempo que ele ficou lá, ele aprendeu uma coisa. Religião não traz felicidade. Ele entrou na faculdade. E ele começou a observar os movimentos. E ele verificou que os líderes de turma, nos Estados Unidos, os líderes de turma eles criam vários grupos e esses grupos, os, os membros dos grupos dão dinheiro e o, o líder desses grupos ele administra isso, promove festa, promove isso, promove aquilo. E ele gostava muito de ser notado. E ele foi e começou a verificar que ele tinha dinheiro, tinha importância e ele falou que uma coisa boa, fazia festa com o dinheiro dos outros. E ele foi e entrou nisto. Toda segunda-feira para ele, ele falou que era uma coisa dificílima, porque com ele para levantar da cama depois das festas que ele tinha, era uma coisa muito difícil. Mas ele foi se formou e quando acabou a faculdade... ele descobriu uma outra coisa. Nem a religião, nem dinheiro, nem poder, o faziam feliz. E ele foi fazer alguma especialização e ele viu um grupo de sete pessoas que o incomodava muito. Cinco alunos e dois professores. E ele falou que ia se aproximar, que ele queria saber o que, que eles faziam. E um dia, ele estava na biblioteca com esse grupo, e ele percebeu que esse grupo se dizia crente. Mesmo assim, ele insistiu. E ele foi, e um dia falou, vocês são diferentes. Você podia me dizer o motivo? Aí uma moça olhou para ele e falou, Jesus Cristo. Aí ele falou assim, não, não me venha com esse lixo. Eu conheço religião. Aí ela olhou para ele e disse, eu não estou falando de religião. Eu estou falando de Jesus Cristo. E ele ficou muito impactado com aquilo. E ele pegou um abuso pelo grupo e ele falou, eu vou pesquisar para mostrar que esses aí é mais um grupo de falsários, de enganadores. E ele começou a pesquisar. A pesquisa dele resultou o livro Evidências que Exigem Veredito. Ele se converteu ao Senhor. Então, para a gente entender o que é religião e o que é Cristo, eu acho uma tolice a gente se reunir domingo para me ouvir. Sinceramente. Mas, quando você sabe que nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de um Deus vivo que veio a este mundo e que ele um dia se apresentou diante de nós, e transformou as nossas vidas, então eu sei que as pessoas que têm essa consciência sabem que não é tolice. Sabem que nós estamos é, construindo e carregando a carga uns dos outros. Então, essas mulheres, elas eram religiosas. Jesus Cristo morreu e elas foram ao túmulo dele num dia posterior, porque elas queriam fazer como se fosse o ritual final da morte. Iam pegar os panos que ele estava envolvido, iam tirar, iam passar bálsamo nele para ficar mais tempo e depois o colocariam na, no túmulo novamente. E elas foram para lá de madrugada, até o texto eu li, muito de madrugada. E elas levaram especiarias, que elas passaram todo sábado fazendo. E compraram também. E quando elas chegam lá, a pedra que estava na frente do túmulo estava tirada. E elas não encontraram um corpo de morte para que elas pudessem realizar a sua religião. Mas o que elas encontraram, foram homens que disseram para elas, por que tu procura a morte onde há vida? Naquele momento, estou achando que está falhando, não? Naquele momento, aquelas mulheres deixaram de ser religiosas e passaram a ser crentes porque elas deixaram as especiarias de lado e foram correndo até Pedro. E disseram, nós não encontramos o corpo. E nós ouvimos eles falarem que nós não devemos procurar Jesus entre os mortos, porque ele está vivo. Foi aí que nós fomos com estas... Senhoras, eram três. E nós chegamos em Pedro. E Pedro, nós fomos para o Evangelho de João. E Pedro ouviu isso, e ele correu até o túmulo. E diz o texto aqui, em Lucas, se vocês forem ver, no verso 12, diz assim o texto. Porém, levantando... Ela passa, ela, elas falam para Pedro e diz assim no verso 12. Porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro, ao túmulo, abaixando viu os lençóis postos sóis, retirou-se, maravilhado consigo mesmo do ocorrido. Aí nós fomos lá para João. Eu acho que a gente vai ter que ir lá rapidinho. João 21, 3. Esse texto de João 21, 3, ele é depois que João foi até o túmulo, correu e chegou no túmulo, quando viu só tinham lençóis. Pedro diz assim, disse-lhes, Simão Pedro, os amigos, João 21, irmão, João 21, verso 3, João 21, verso 3. É logo depois de Lucas, Lucas, João, logo depois, João 21, 3. Estavam no 2: estavam juntos de Simão Pedro e Tomé, Dídimo. Dídimo é porque ele era gêmeo. Tomé tinha um irmão gêmeo. Esse Dídimo é gêmeo. Natanael, que era de Canaã da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois de do seus discípulos. Então Pedro estava no meio deles todos e Pedro teve a brilhante ideia: vou pescar. Aí. Pedro foi pescar a noite toda, não pegou absolutamente nada. Quando ele está chegando na praia, eles estão no barco, João diz para Pedro, olha, tem alguém na praia. E João diz, é o Senhor. Pedro se lança na água e chega primeiro na água. E a gente tem outros detalhes, mas... Jesus Cristo fica com eles. E tem algo aqui que eu até falei e eu fui depois assistir, eu não expliquei bem. Diz no verso 15, João, capítulo 21, verso 15, depois de terem jantado, eu não sei se esse jantar corresponde à noite anterior ou se esse jantar corresponde ao mesmo dia e eles passaram o dia conversando. Me agrada mais a ideia de que eles passaram o dia conversando e Jesus Cristo chama Pedro e diz assim, Pedro, tu me amas? E eu falei, vou repetir, eu não acredito que Jesus Cristo tenha deixado esse texto aqui para registrar as inconstâncias de Pedro. Eu não acredito. Eu não acredito que esse texto aqui seja para dizer que existe o amor ágape e o amor filéu. Eu não acredito. Eu falei, irmãos, aí nós fomos a Abraão e nós vimos Abraão ser provado. E nós vimos quando Abraão é provado, ele diz assim, Abraão, todas as promessas que eu fiz para ti, eu vou cumprir. Por Abraão? Por meio de ti o evangelho vai chegar. Na igreja batista regular renascer. Vai, vai chegar no Santo Antônio, no Manoa. Milhares de anos atrás. Agora ele está na frente de Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro começa a, a negligenciar nas respostas. Jesus Cristo diz: Pedro, segue-me. O que Jesus Cristo queria ali é que, assim como ele fez uma obra em Abraão para o Evangelho chegar a cada um de nós, Pedro seria uma das peças que faria com o Evangelho chegasse aqui. Então, o que Jesus Cristo falou com Pedro foi fazê-lo perceber que era necessário amadurecer. Assim como em Abraão, Deus pensava e queria que aquela pessoa fosse provada para mostrar que Deus faria uma obra por meio dela. Pedro, tu me amas? Pedro, tu és maduro para o que eu pretendo fazer contigo? O que Jesus tinha falado antes para Pedro? Ele tinha prometido que Pedro abriria o Evangelho no mundo. E quando a gente chega no livro de Atos, quem é o primeiro homem a anunciar que Jesus Cristo é o Salvador? Pedro. Então, Deus fez com que as mulheres largassem a sua religião e pudessem ser crentes de fato. Com Pedro, ele faz parte Pedro, tu precisas ter maturidade. Tu vais fazer algo grande, Pedro. Segue-me. Então, nós chegamos, voltando para Lucas, até o verso 13. Lucas 24, 13, isto? E diz que haviam duas pessoas, mais na frente a gente vai verificar. E diz que no mesmo dia, iam dois deles para a aldeia, Lucas 24, 13, diz assim, E eis que no mesmo dia, dois deles saíram de Jerusalém e foram para uma aldeia chamada Emaús. Quando ele diz no mesmo dia, que mesmo dia é esse? Isso. O mesmo dia, mesmo dia de domingo. A gente precisa entender que na cultura hebraica, o domingo deles funciona como se fosse uma segunda-feira, porque o descanso deles é no sábado, então a segunda-feira é o dia de cuidar. Né? Então, eles saíram no mesmo dia que Jesus ressuscitou, que as mulheres foram ao túmulo e que Pedro foi ao túmulo e que ficou maravilhado. E eles saem de Jerusalém. E no verso 14, no verso 14, diz que eles falavam entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Eles comentavam entre eles comentando sobre tudo que havia sucedido. O que seria esse tudo? A ressurreição de Jesus, os comentários das mulheres, não é isso. A, a Pedro. E no verso 15 ele diz assim que eles iam fazendo perguntas um para o outro. Qual seria a base do que eles perguntavam? Eles se baseavam em quê para perguntar? Não é dito no texto. Não é dito no texto. Olha, eles pegavam e falavam, perguntavam para o outro, baseado em alguma coisa ou outra. Só diz que eles perguntavam um para o outro e eles não tinham qualquer paz, qualquer é, conforto. Só diz que eles iam andando falando sobre os acontecimentos e falavam com o outro, discutiam, perguntavam um para o outro. Seria muito bom a gente, se fosse possível, ir atrás deles, a gente hoje já, sendo crente, e verificando o que, que eles falavam com o outro, né? para a gente saber como estava a mente deles. E no verso 15, diz assim, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Não sei se na Bíblia dos Irmãos está o mesmo Jesus. Está o mesmo Jesus? O próprio, ótimo. Então, significa que eles estavam falando sobre Jesus. Não diz o que é, mas era sobre Jesus. E falavam para um lado, falavam para o outro. E o texto diz assim, os olhos deles estavam fechados, ou está dizendo como se fechados como se estivesse fechado. Então, não estavam fechados. Estavam como se estivessem fechados para que não o conhecessem. Antigamente, eu era muito mais, mais radical do que eu sou hoje. Então, diz, como insuportável eu deveria ser. E eu gostava muito de pegar frases, isso eu ainda gosto, e tentar verificar como é que ela pode se organizar Segundo, o conhecimento que Deus revelou. Eu vou pegar um exemplo. Hoje nós tivemos uma discussão boa, eu achei, sobre a pecabilidade ou não de Jesus. Estava, não fazia parte da doutrina mesmo, mas nós navegamos por ela. E eu sempre procurei tentar entender, continuo sempre procurando e não entendo, como é que era a pessoa de Jesus. Como é que ele era? Porque ele ora, era ignorante de desconhecer as coisas e, ao mesmo tempo, ele sabe todas as coisas. Então, a gente verifica, quando Lázaro é, morreu, Jesus Cristo falou o quê? Vocês lembram? Ele é, já está enterrado há três dias. Aí perguntou, onde ele foi enterrado? Ele não sabia. E logo depois, ele diz, para que o meu pai seja glorificado, Lázaro vem para fora. Há dois segundos atrás, ele não sabia onde tinha sido. Dois segundos depois, ele mostra que ele é Deus. E tem uma teoria que eu gosto muito, sabe por que ele falou Lázaro vem para fora? porque aquilo não era uma tumba nova, não era um túmulo novo. Havia várias pessoas que haviam morrido lá. Essa teoria eu gosto. E era preciso que ele dissesse, Lázaro, vem para fora. Porque se ele dissesse, vem para fora, eu soube que ia sair uma porção de gente lá de dentro. Então, isso me agrada. Mas eu fico maravilhado em que Deus tenha vindo ao mundo e ele, como uma figura humana, que não se separa da figura divina, ele ser ignorante quantas coisas e ser o Deus eterno. No barco, quando ele estava, ele estava o quê? Naquele barco que quase afundava? Dormindo. Aí as pessoas chegam e dizem, mestre, mestre, nós vai afundar, tu não te importa com a gente? Aquele homem que estava dormindo é o Deus eterno. Que ele diz, Aquieta-te. E as pessoas recuam e dizem... Quem é este que até o vento e a tempestade se submetem a ele? Então, eu sempre gostei muito de tentar organizar as coisas. E quando eu vejo assim... Os olhos deles estavam como que fechados para não perceberem. Aí, a reação minha há tempos atrás era dizer, então, era uma incapacidade deles, que Deus é quem construiu essa incapacidade. Mas o texto vai mostrar a gente que não era. Que é um estado da alma da pessoa. Nós vamos verificar que as evidências estão diante de todos nós. Uns entendem que choram, outros Riem do que choram por não entender. E o que vai acontecendo é que mesmo que eles estivessem conversando e perguntando, e com Jesus ao lado deles, o verso 17, Jesus Cristo diz assim, o que, é que vocês falam entre si? Porque vocês estão tristes. Olha a resposta humilde deles. Na Bíblia dos Irmãos, eu acho que está uma interrogação. Não é isso? Diz assim, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Tem interrogação na de vocês. Tá. Eu acho que esse texto é uma afirmação. ok? Porque no original... Não tem ponto de interrogação. Eu acho que ele diz assim, tu és o único em Jerusalém que não entendes o que aconteceu nesses dias, que não sabes. Aí Jesus pergunta, ele pergunta, quais as coisas que aconteceram? No verso 19. E eles vão falar a respeito da frustração deles eles estavam frustrados com o quê? Porque eles acreditavam que Jesus seria... Alice? O Redentor de Israel. Nós vamos ver lá na frente isso. Olha, nós pensávamos que ele era o Redentor de Israel. E depois, ele vai e nos diz mais. Ele diz assim, e nós esperávamos que fosse... o 21, né? Esperávamos que fosse ele que fosse Remi Israel. Quando fala Remi Israel, deixa eu explicar para vocês. Israel tinha uma promessa de Deus e tem uma promessa de Deus. Que Deus vai tirar Israel. Israel vai ser a maior nação da Terra. É uma promessa de Deus. E o que ele está questionando, o que ele está interessado é o seguinte nós pensávamos que era ele que faria isto para Israel. E como é que nós estamos hoje? Tem um império romano sobre a gente. Nós temos que pagar tributo a César. Nós não podemos nem fazer o nosso culto. E nós esperamos que esta pessoa fosse a pessoa que fosse nos colocar na posição da promessa. E ele diz no verso 21, mas já faz Três dias que ele morreu. Ele diz, né? Já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então, ele está se reportando à morte. Deixa eu falar uma outra coisa. A sexta-feira foi um dia... O sábado foi outro dia, o domingo é outro dia. Porque na nossa contagem, a gente ia fazer hoje em dia todo mundo moderno, né? 24 horas mais 24, não. Eles sabiam que quando dava 18 horas, acabou aquele dia, ali era um dia. Aí quando no outro dia escureceu de novo, é outro dia. Então eles contavam o um dia assim. E no 22 ele vai no verso 22, eles dizem, é verdade também que algumas mulheres dentre nós, onde é que ele se colocou? Com os crentes. E ele vai repetir isso de novo. Dentre nós, nos maravilharam as quais madrugada foram ao sepulcro. 23. Não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Então, eles sabiam disto, que elas tinham ido ao sepulcro, não tinham achado o corpo, tinham visto anjos, de Jesus está vivo. Opa. 24. Ele se inclui de novo. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro, acharam ser assim como as mulheres tinha dito, porém não viram. Então, esse é o discurso deles. Eles estão saindo de Jerusalém. Eles passaram o dia em Jerusalém, estão caminhando, provavelmente à tarde. Eles sabiam que as mulheres tinham ido lá. Eles sabiam que os homens tinham ido lá. E agora eles estão caminhando e estão tristes. E Jesus Cristo vai mostrar quem eles são. Isso é um perigo para a gente. Porque, como eu pensava, não, eles estavam impedidos de... Perceber, porque era uma ação de Deus, para que eles não percebessem. Mas olha o que Jesus Cristo diz. Nécios. Esse termo Nécio, a gente podia trocar por outros termos. Sem inteligência, ele diz. É, pode ser. Carnal, ele diz, sensuais, sem sabedoria. E depois ele diz, tardos. Dificuldade para colocar as coisas no coração. Lentidão. Então, ele trata aquelas pessoas, dizendo que aquelas pessoas... Eram tardas, que eram pessoas lentas para colocar as coisas no coração. E também elas eram, como diz, carnais. E ele diz que vocês são nécios e tardos para crerem nem é assim que dá tá? para crerem em que? em Jesus? Creem em que? vocês estão nas escrituras nas escrituras ele não diz vocês são lentos para acreditar em mim e vocês são nécios e tardos para acreditar nas Escrituras. E ele vai e diz assim, Por 26, porventura não... Como é que está na, na, na atualizada? Na... Como é que está o, o 26? Porventura não convinha. É, convinha. Que, a, sabe o que é porventura? Porventura. Não era necessário? Necessário para quem? Ele dizia, assim, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Era necessário para quem? Que ele deveria morrer e entrar na glória. Necessário para ele. Era necessário que ele morresse. A gente pode dizer, não é necessário para a gente. Não, não, não. A Escritura não está dizendo que era necessário que convinha que ele morresse para a gente. Era necessário porque havia um plano e que ele se ofereceu para morrer no lugar de pecadores. E aqueles homens estavam ali tristes e Jesus Cristo diz, mas a Escritura dizia que eu. Morreria, mas que eu ressuscitaria e entraria na minha glória, e o 27 assim, e começando, por Moisés, falava a respeito do que se achava nas escrituras, irmãos, não existe para a humanidade, tira até o óculos, não existe para a humanidade. Deus a parte da Bíblia. Não existe Jesus Cristo a parte da Bíblia. Ah, Deus me revelou. Conversa, fiada. Eu vi Jesus. Outra mentira. O que Deus tinha que falar para a gente a respeito dele e da gente, ele já deixou escrito. E a Bíblia nos coloca numa situação muito delicada, irmãos. Quando ela diz que todos se extraviaram a uma e se fizeram inúteis. A Bíblia diz, não há quem faça o bem, não há um sequer. A Bíblia diz que nós estamos separados de Deus e precisamos da sua glória, da sua bondade. Deus é bom? Não tem, vamos discutir isso. O problema não está em Deus, irmão. O problema está no meu coração. Enquanto eu achar que a minha bondade é suficiente, Deus não faz sentido para mim. Deus só faz sentido para a gente quando a gente sabe que nós somos miseráveis pecadores destinados para a perdição. E as escrituras, Jesus Cristo não foi com aquelas pessoas, olha, tu viste o meu poder, tu viste como eu fiz isso? Não. Ele falou, o que, que a escritura diz a respeito de mim? Ele poderia ter falado, vocês não viram que eu multipliquei pães? Ele não fala isso. Quando ele vai explicar, ele fala dizendo, a escritura, o que, que ela diz de mim? Isso se aplica a mim. Eu confesso que, aos 40 anos de idade, eu tinha duas coisas muito grandes: uma, a soberba, e outra, a ignorância. Eu não sei o que eu era mais, se eu era mais ignorante ou mais soberbo. Eu acho que era mais ignorante. Eu nunca tinha ouvido o evangelho. Nunca. 40 anos de idade. Eu nunca tinha ouvido alguém dizer que tu és um pecador miserável. Eu me achava bonito. Não matei, não roubei. Trabalhava. Mas, irmão, o meu coração era um coração perverso. E a grande ilusão é que nós não achamos que nós somos assim, e o que é mais grave, que os nossos filhos não são assim. Eu posso até ser pecador, mas o meu filho não é não. Quando Jesus Cristo abriu as escrituras, ele foi falando por Moisés, e o verso 28. Diz assim, e chegaram à aldeia, chegaram em Emmaus, não é isso? E Jesus fez como quem vai passar direto. Eles entraram, Jesus fez como quem vai passar direto, para não ficar com eles. E o 29, o 29, ele vai e diz assim, fica conosco, porque é tarde. Já declinou o dia, está de noite já. E Jesus Cristo fica com eles. Mas é interessante, se a gente voltar, o verso 18 como é que ele chama Jesus Cristo? Peregrino. Ele viu Jesus. Ele sabia que era um judeu. Ele sabia que tinha estado em Jerusalém. Então, ele viu Jesus. E agora, ele vai... E houve aquele judeu ignorante, que não sabia o que tinha acontecido na cidade, mostrar para ele o que, que tinha acontecido. E ele vai, Jesus Cristo, o constrange, é constrangido e entra na casa. O verso 31, diz que abriram-se os olhos e eles reconheceram Jesus Cristo, Jesus Cristo sumiu da frente deles. Que frustração, irmãos. Eles vieram um tempão falando tolices, e depois eles são confrontados, e eles resolvem chamar aquele peregrino para ir para a casa deles. E naquele meio de tempo, o peregrino desapareceu. E tem um texto aqui, o 32, quando diz assim, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as escrituras, nos ardia o coração. Eu estava estudando, Sabe o que eu falei? Falei, e daí? E daí a de teu coração? Deus não é pentecostal. As profundas palavras de Deus, a gente fica emocionado. E daí? Eu perguntaria para ele, e daí? Você deveria falar comigo? Mas depois a gente verifica o que Deus faz no coração das pessoas. Como é que era o coração daqueles homens? Como é que se constrói um coração tardio? Coração com interesses materiais. Eles estavam querendo que Jesus Cristo fosse o quê? o Redentor de Israel. O que eles queriam eram os benefícios materiais. Eles não tinham pensado em momento algum que eles eram pecadores e que eles estavam destinados ao fogo eterno. O que eles queriam? Redime Israel, nós seremos ricos. Os benefícios todos serão nossos. Outro questão do coração tardio, é autonomia, irmãos. Só pensa em si e é autônomo. Esses, esses homens estavam em Jerusalém. Todos ficaram em Jerusalém. Eles sabiam a mesma coisa que os demais. Permaneceram em Jerusalém. Eles resolveram ir para casa. Eles achavam que aquelas pessoas que estavam lá, ele poderia ficar muito bem sem elas. E ele foi. Não, tá, não há nenhuma ideia de que eles estavam indo e que eles estavam preocupados. Quando ele fala a respeito dos de lá, eles estavam conosco. Eles eram do nosso meio. Então, interesses materiais. Depois, autonomia e falta de necessidade do outro. Quando Paulo vai descrever como é que são os crentes, ele faz uma grande analogia com o corpo humano. Não é isso? Ele diz o seguinte, a mão pode dizer que não precisa do pé? Pode dizer a cabeça que não precisa do corpo? Mas nós somos diferentes. Mas nós formamos um corpo. Este aqui, o corpo, era ele próprio. Ele não teve nenhum interesse em permanecer com os de Jerusalém. Outra questão do coração tardio é a arrogância. Jesus Cristo pergunta deles, é, o que vocês estão falando? E ele vai e diz: Vocês um ignorante, rapaz. Não sabe. Peregrina não sabe o que aconteceu em Israel. Então, há uma questão, irmão, que eu gostaria de falar para os irmãos. Ninguém na igreja. Eu acho que a gente Vamos explicar um pouco o que é a igreja. É, a igreja não pertence ao pastor. tá ok? A igreja não pertence ao pastor. A igreja é uma ação sobrenatural de Deus que faz com que pessoas nasçam de novo. Quando essas pessoas nascem de novo, elas passam a ter um espírito comum. E elas passam a ter duas questões básicas, práticas, que vão determinar a vida delas. Uma é a escritura, e outra é a comunhão. A ação pastoral é de fazer com que as pessoas mais e mais vivam as escrituras. E para isso, há uma mobilização, e ele não faz só. Mas ele vai fazer com pessoas que se dispõem a servir a Deus. Não é obrigado ninguém a acreditar nas mesmas coisas que eu acredito. Nenhum crente. Mas, se a pessoa não tem fundamentos bíblicos para discordar, ela discorda por arrogância, por pecado, por coração tardio. Mas todas as pessoas, crentes, são livres para crerem no que elas quiserem. Existe a um estágio da nossa vida, quando nós partirmos daqui, existe uma coisa chamada Tribunal de Cristo, que diz que cada um receberá pelo bem que tiver feito na obra. E ele diz que será provado pelo fogo. Esses aqui eles vão se caracterizados porque eles são interesseiros, interesseiro não é o termo adequado para falar para eles, eles só pensam nas vantagens materiais, eles têm a autonomia de abandonar a comunhão e eles são arrogantes porque eles pensam segundo eles e não segundo as escrituras. E a parte final é que rejeitam as evidências. As mulheres haviam falado, Pedro tinha ido, ele passou o dia lá, ele sabia disso, mesmo assim, ele estava interessado que Jesus fosse o remedor, ele achou que Jesus Cristo era o ignorante, ele abandonou aquelas pessoas, e ele foi e rejeitou todas as evidências. Mas, nós não podemos deixar de ver o que eles fizeram. No verso 33, diz assim, Como é que diz? Na mesma hora. Mesma hora que o quê? Que eles verificaram que eles tinham estado com o Senhor. Na mesma hora. O que é a primeira coisa que eles fizeram? Para Jerusalém restabelecer o quê? A comunhão que eles tinham deixado. E ele vai e entende que as escrituras eram o plano de Deus, não para Israel, mas para a vida individual deles. E eles voltam. No verso 33, na mesma hora, tá? eles voltam para Jerusalém, como é que eles acharam os irmãos? Dispersos? Não! Os irmãos estavam congregados. Aqueles que permaneceram em Jerusalém, que não acharam que Jesus Cristo era um enganador. E olha a resposta que eles dizem. 34. Os quais diziam, na minha Bíblia tá, ressuscitou, verdadeiramente o Senhor. E a gente verifica que diz assim, e já apareceu a Simão. Aqui a gente tem que deixar de lado um pouquinho. Apareceu a Simão, e eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como o deles foi conhecido no partir do pão. Perderam a oportunidade de ter estado mais tempo com os irmãos, de ter visto com os irmãos, e ter compartilhado as grandezas de Deus com os irmãos. E falando ainda dessas coisas, eu vou encerrar. O que foi que Deus estabeleceu para eles? Paz seja convosco. Quem estava no meio deles? O Senhor. Então, irmãos, o coração tardio é um coração que só pensa mesmo nas vantagens. É um coração de arrogância pelo conhecimento que não tem. Não pelo conhecimento que tem. É um coração que não faz questão do outro. É um coração que rejeita as evidências. Volta, irmão. Volta. Eram pequenos que estavam lá, mas eles já sabiam que o Senhor ressuscitou. E o Senhor chega no meio deles e diz, Pai seja convosco. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, e que nos dê mais e mais discernimento, discernimento, e tira a gente coração tardio, que nós não sejamos chamados de nécios e tardos. Vamos orar. Senhor, nós te somos gratos, Pai, pela tua palavra, por estes homens, Senhor, que o Senhor teve contato e registrou para que nós aprendêssemos. Guarda-nos, Pai amado, abençoa-nos, Senhor, fortalece mais e mais as nossas convicções. Tira da gente, Senhor Deus, essa falta de, de disposição para estar com os irmãos, para que nós possamos unidos, Senhor Deus, podemos contemplar a Tua paz. Guarda-nos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Nós vamos ter um postlúdio.